Saudações dele sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre Meus amigos, estamos de volta com mais um videozinho de What If, podemos dizer assim, né? De Mortal Kombat aqui no canal Com o canal do Anaconda, mais uma vez aí, que tem feito umas reimaginações, alguns conceitos de personagens Já trouxemos alguns aqui no canal para vocês conferirem, né? E hoje, rapaz, ele fez um, não tem muito tempo, Bem interessante da nossa querida Ashura, que eu sei que é uma personagem que muita gente aqui no canal que curte Mortal Kombat gostaria de ver de volta, rapaz. e o resultado foi bem interessante, então o negócio é o seguinte, e se a nossa querida Ashura retornasse no Mortal Kombat hoje, cara, nos dias atuais, então a gente vai ver mais ou menos a ideia aqui que o Anaconda quis passar pra gente, já deixa aí o seu likezão, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e só um recadinho rápido aqui, galera, tá chegando aí a Evolution 2022, na semana que vem, nos dias 5, 6 e 7 de agosto e nós fomos autorizados pelo PlayStation aqui do Brasil para poder fazer a cobertura completa desse evento com vocês. Então marquem aí nas suas agendas porque nós vamos transmitir Mortal Kombat Multiversus, Street Fighter 5, provavelmente DNF Duel também. Então vai ser muita coisa legal. A gente vai soltar uma agenda nossa durante a semana aí, mas já fiquem ligados, ative esse sininho aí sempre para não perder essas notificações e bora lá, minha gente. Seguinte, deixa eu trocar a nossa tela aqui. Nós estamos aqui já com o gameplay devidamente preparado do nosso querido Anaconda, como vocês podem ver aqui embaixo, o nome é tão um pouquinho apagado, mas daqui a pouco fica um pouco mais nítido para vocês enxergarem. Canal Anaconda, Mais uma vez eu vou deixar aqui embaixo o link no comentário fixado para vocês conferirem o trampo do cara que é muito foda. Tem outros vídeos já que ele lançou recentemente. Então bora lá conferir e deixar aquele likezão para ele também. Beleza, pessoal? Aqui como vocês podem ver, ele pegou uma skin da Kitana. Com aquela skin, na verdade, aquela promocional, se eu não me engano, que veio em um período aí. Eu não lembro exatamente quando, cara que já tem muito tempo. Mas faz uma leve referência à Ashura, por conta principalmente do chapéuzinho que ela tá usando e tal. As roupas nem tanto, né? Mas eu achei bem legal a forma como ele colocou aqui para poder tentar... É, chegar mais perto ali do que seria a aparência dela. E o Set que ele implementou... Para essa Kitana aqui, para poder fazer esse conceito da Ashura Ele pegou golpes do Raiden e mixou golpes de outros personagens que a gente vai ver aqui agora Então, vamos lá Deixa eu só pausar aqui o um negócio para gente poder conferir Simbora, minha gente, ó Deixa eu só voltar aqui para gente ver Raiden aí, ó Olha que da hora Tô aqui pra ajudar a não machucar o que vocês estão oferecendo. Isso é uma forma de colocar. Deixa eu mostrar pra vocês do que eu sou feito. Ó, moveset do Raiden. Golpe do Kung Lao. O moveset é todo do Raiden. Aí o girinho do Kung Lao. Ó, essa magia da Shiva, se eu não me engano. Nossa, que da hora, mano. O cara, ele é muito criativo, ele pega muitas coisas assim de personagens diferentes e tenta colocar de uma forma para poder se aproximar com o que é o personagem que ele tá conceituando no vídeo, velho. Isso é muito legal. Olha só, a investida do Raiden ali, rapaz. Nossa, que escombros legais que dá pra poder fazer, hein? Ó, pop-upzinho. Esse pop-up naquela bica do Raiden ali de cima pra baixo, não tinha não, né, galera? Deixa eu só abaixar um pouquinho. Ó, oh, que louco. Ó, oh, deu dois teleportezinhos ali. Ó, oh, aquela biquinha pra cima ali também não, não dava pop-up dessa forma. Ó, oh, coisas que ele modificou com o mod do Hermaser, né? Pra poder fazer que não fazia. Nossa, que legal, mano. Imaginem só se o Raiden tivesse esse esqueminha de você, de você dar aquela bicazinha pra frente ali e fazer um pop-up, cara. Pra você poder continuar a combo. Que legal que seria. Aí na The Realm, ó, dá uma olhada nos vídeos desse cara aí que ele tem umas ideias muito legal velho. Investida do Raider mais uma vez. Ó, o Crushing Blouse ali agora. Foguinho da Shiva amplificado. Se bem que não amplificou não, pelo que eu vi ali, né? Pera aí, rapidão, galera. Esse foguinho da Shiva não tá amplificando? Deixa eu ver. Ó, vamos prestar atenção. Pá, pá. Crushing Blow. É, não, Olha, não amplificou não, velho. Porra. Aí, aí você fez meio roubadinha essa paradinha aí, né, mano? <risos> ó, beleza Nossa, olha com o baço, mano, no canto Se bem que ele amplificou sim, eu acho que não tá gastando barra As barras devem estar infinitas Aí, ó, agora ele amplificou Deu pra poder ver, sim, sim Não, esse aí eu tinha confundido realmente Nossa, que da hora, mano Que da hora Só faltou a espada, né, velho? Nossa, que da hora, velho Muitos contos legais Imaginem só aí, mano A Ashura No Mortal Kombat nos dias de hoje, assim Com um moveset mais ou menos parecido Obviamente não seria o um moveset do Raiden né? Ela teria seus golpes próprios e tudo é, Não tem como ele fazer muita coisa fora do que já tem Feito, né? De assets dentro do Mortal Kombat 11 Então É, é o que ele conseguiu fazer Mas realmente a experiência aqui, assim Vendo o que ele fez, ficou bem da hora Ah, que da hora <risos> Mandou um friendship ali Cara, esse finalzinho aqui, ó, esses combos no canto Quer ver? Rapidão Vamos só voltar aqui nesses combinhos do canto Esses combos do canto que ele implementou aqui, cara Ficaram muito insanos, velho, ó Faltou ali o bastãozinho do Raiden Deu até o barulho, ó Subiu de novo Bicazinha Olha que... Olha que legal, mano Combos que ele implementou. Nossa, que da hora, muito da hora. Nossa senhora, ele amplificou duas vezes ali o foguinho? Ó, oh, bica. Mano, essa biquinha aí, velho, é muito estranho ver ela fazendo o cara subir de forma que você continue combo. É muito esquisito, na moral. Esse Crushing Blow, velho. Nossa, esses combos de canto eu acho muito insanos. Ah, toma. 625 de dano, hein, povo. Que que é isso, meu amigo? Cara, essa skin da Kitana eu acho ela da hora. Não sei vocês, mas eu curto essa skin dela. Friendship. Muito legal cara, muito legal, mas é isso daí meus amigos, esse aqui foi mais um videozinho do nosso querido Anaconda Que novamente cara, querendo dar uma enaltecida no trabalho do cara, porque mais uma vez, como a gente sempre fala nos vídeos né Isso daqui que ele faz, dá um trabalho tão assim, pra não falar um palavrão porque o YouTube não gosta Mas dá um trabalho tão danado né, que eu acho que vale muito a pena a gente ir lá no canal do cara Dar aquela curtida, deixar um comentário lá pelo trampo que ele tá fazendo e tudo é, realmente é incrível, realmente é incrível o que dá pra poder fazer com esses mods Eu mesmo já peguei esses mods pra poder mexer aqui no canal Só que o, as coisas que eu consegui fazer foram muito simples assim, bem simplificadinhas mesmo Nada nesse nível, manja Então bora lá pessoal no canal Anaconda, se inscreva lá no canal do cara Tem vídeos recentes lá, coisas novas que ele já fez, bem interessantes Deixa um likezão, deixa um comentário porque é sempre muito importante, a gente né, elogiar, reconhecer o trabalho das pessoas assim quando eles se esforçam dessa maneira e lembrando que, nova, que se, novamente na semana que vem né nós temos aí Evolution 2022 e eu convido todos vocês que estão assistindo a conferir esse campeonato delicioso com a gente, beleza pessoal? deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse conceito da Ashura se vocês gostariam que a personagem retornasse aí no futuro do Mortal Kombat no Mortal Kombat 12, quem sabe né eu vou adorar ver os comentários de todos e não se esqueçam também de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho para notificação dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, um beijo para todos vocês, até mais. É? fuemos meus amigos.